Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do podcast Toque de Cura. Eu sou Daniel Marques, hoje eu estou ao lado do médico quiropraxista, Dr. Luiz Eduardo Análio, para falar um pouco sobre quiropraxia novamente. Tudo bem? Doutor, Bo boa tarde boa para você. Aí. Boa tarde, pessoal. O pessoal que vai acompanhar a gente vai acompanhar em outros horários Sim. também, né? Mas a gente está é aqui tarde. gravando à tarde. <risos> tudo bem, doutor? Tudo, tudo tranquilo? Tudo bem, você? Tudo bem. Tudo certo, graças a Deus. Dá uma saudação para o povo que está te acompanhando. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz, eu sou quiropraxista. Taxista é, tem uma uma clínica aqui em Suzano, atende em Suzano e Mogi das Cruzes. A gente vai falar um pouco hoje sobre alguns casos de pacientes, né? Pessoas que procuram a gente qual, por quais motivos elas procuram, quais as respostas e mudanças que elas têm aí na saúde, no corpo, né? É, para vocês, se, às vezes, se identificarem um pouco aí, que às vezes está com problema e nem imagina que a, qui a quiropraxia pode ajudar de alguma forma, né? Certo. Doutor, o senhor passou... A, nós temos aqui, né, é, a, alguns casos, né, de pacientes que passaram com o senhor uhum. e que a gente resolveu trazer aqui para falar, né, é, com as pessoas que estão nos acompanhando. A gente queria Legal. começar com um, um paciente que viveu um caso em que os ajustes da quiropraxia mexeram com o emocional e que ela chegou até a, a chorado, né? A, a consulta. Sim. Explica Fica para gente o que aconteceu nesse caso, doutor? Legal. Esse esse caso é bem comum, esses casos, né? Da pessoa ter alguma é, alguma mudança emocional, psicológica ali no momento, né? E na maioria das vezes coisas boas, né? Então. Às vezes a gente vai ajustar e tem muita gente que tem crise de riso, por exemplo, né? Mas também tem o choro, que não é um choro ruim, né? Não é um choro de dor nem nada, mas é um choro de, de liberar alguma emoção, né? Nesse caso específico ela não foi nem na consulta, foi um pouco depois, né? Ela foi esses dias atrás agora, aqui em Suzano mesmo, e ela me contou na, na, na consulta seguinte. É, ela já estava passando por uns momentos mais difíceis ali, que ela não tinha comentado muito sobre, né, falou algumas coisas só, algumas perdas e tal, e, e aí a gente tava corrigindo a coluna dela, né, fazendo o que a gente faz com todo mundo, não fiz nada específico para ela ter esse tipo de resposta, né, e ela tem dores na lombar, dores nas pernas e tal, e aí a gente corrigiu e depois, logo depois, o paciente fica numa salinha de descanso, né, uma sala onde ela vai ficar com uma musiquinha, um fone, a gente espirra um cheirinho pro pro o sistema nervoso dela associar aquilo com uma coisa boa, né? E fica numa poltrona de, de vibração, de massagem, né? E aí ela falou que lá com essa musiquinha ela já começou a sentir alguma coisa, já começou a escorrer umas lágrimas ali, né? É, mas ela não soube explicar por qual motivo, né? Não foi, na verdade não foi por nenhum motivo específico, né? Ela só deixou vir. E ali ela ficou um pouco refletindo sobre algumas coisas e depois a hora que ela desceu, entrou no carro para ir embora, aí ela ficou cinco minutos lá chorando, sem, sem conseguir sair, chorando bastante, que ela comentou. Então, de alguma forma, a gente mexendo com o sistema nervoso, né? E, e não só a os ajustes físicos que a gente faz, que né? Porque a gente conversa, a gente é, explica, aconselha e tudo mais. Então, a gente, querendo ou não, entra um pouco nessa parte emocional uhum. também, né? E, e aí ela teve essa, essa liberação aí. No, no outro dia, ela falou que dormiu super bem no dia e tal. Teve melhora das dores também, né? E, mas teve esse esse fato diferente aí que aconteceu com ela. Doutor, foi bom você falar dessa questão que vocês entram um pouco no emocional também, porque uhum. esse é um dever de todo quiropraxista, ele tem que entrar mesmo no emocional da pessoa, às vezes conversar. Como que vocês lidam com essa interação pra, é, em conversa com as pessoas que vão fazer essas consultas? Certo. É, eu acho que o entrar no emocional fica meio forte, né? A, a, a frase, assim, uhum. né? Na verdade, é... é conversar sobre o, o lado emocional, né? Então a gente, na verdade, a gente vai falar até de, de experiências nossas mesmo, por isso que a gente é, estuda muito, né, o autoconhecimento, a autoconsciência mesmo, e não só sobre a quiropraxia, mas sobre o conhecimento de do, do corpo, da mente, da, das emoções, né? Porque não adianta eu querer explicar para uma pessoa e ajudar ela nessa parte, sendo que eu não, não faço isso comigo mesmo, né? Mesma coisa, não adianta eu querer que ela, que ela faça atividade física, sendo que que eu não faço, né? Então, quando a gente... Eu acho que seria um, um dever de todos os profissionais, principalmente da área da saúde, né? Terem um pouco dessa dessa sensibilidade, assim, né? E, na verdade, não é... Tem os profissionais específicos para isso, psicólogo, psiquiatra e tal, né? É, a gente não vai fazer nenhum trabalho que eles fazem, né? Se for preciso, a gente indica, é, encaminha e tal. É, mas a ideia é você ter empatia pela pessoa que está ali, você entender que a pessoa que está ali tem uma família por trás, tem filhos, tem pais, ela é filha de alguém, ela é irmã de alguém, né? É, então, o real motivo que ela está ali não é só a dor, né? Ah, eu não estou aqui porque... Tá minha lombar, eu tô aqui porque essa dor tá me capacitando de pegar meu filho no colo, ou de fazer a atividade física que eu gosto, ou de trabalhar, né, eu preciso trabalhar, por exemplo, não tô conseguindo, não tô conseguindo colocar dinheiro em casa, então assim, vai um, um leque de coisas ali em volta muito grande, né, então se a gente não entende isso e acha que é só uma, uma coisa física que tá ali, né, a gente ajustar e estralar, né, nunca vai ter esse tipo de resultado, por exemplo, que, que ela teve, né, esse, esse, não é nenhum resultado, né? Mas essa mudança que ela teve, por exemplo, hum. né? Doutor, eu vou fazer duas perguntas para você agora. Fica à vontade. Sobre essa <risos> é, é, primeira, é normal é, o paciente chegar e se emocionar durante a, a, a consulta e é normal o paciente buscar, às vezes, a quiropraxia para essa parte emocional? É, não, não, de, não que ela vá só para isso, mas, uhum. mas, mas assim mais para realmente ela escutar alguma coisa do quiropraxista? É normal isso? é, é Costuma acontecer? É normal. Às vezes ela procura, ela está procurando algum tipo de ajuda e, e nem imagina, na verdade, que ela está precisando de uma ajuda emocional, né? Uhum. Porque, às vezes, acaba sendo um, um pouco de tabu... Né? Principalmente homens, né? Homens não, não conversam muito sobre isso, né? É. Putz, eu tô mal, tô... Né? Vai se, falar se um pouco mais Com um certeza, homem, né? é. Hum. Não, não libera muito essas emoções, né? E, e aí, às vezes, a pessoa busca a gente e nem sabe que as dores, o, o real motivo que ela tá sentindo aqueles problemas ali, tem um fundo emocional muito grande, né? Então, a gente precisa explicar isso pra ela e, na, e ninguém melhor do que ela pra ir buscar isso no dia a dia, nas coisas que ela tá fazendo, o que que tá desencadeando esse... É, esse transtorno emocional, vamos dizer assim uhum. né? E Então tem muita gente que procura Procura por dores, mas acaba aí Quando você dá essa atenção para esse lado né? Ela nem esperava que, uhum. que que você ia fazer isso, por exemplo Mas ou, que acaba surpreendendo a pessoa Que acaba também, surpreendendo, né? porque é. infelizmente hoje em dia Tem muitas pessoas, eu não estou falando mal de nenhuma profissão nem nada Mas tem muitas pessoas que chegam para a gente e falam oh, Passei com fulano de tal e o cara só olhou meu exame, não olhou nem para para minha cara, não colocou a mão em mim, sendo que o meu problema é uma dor na coluna, uma dor no joelho, por exemplo. Como o cara vai falar, não, é cirúrgico e pronto, entendeu? Então, não é muito por aí que funciona, né? E aí, quando o atendimento que a gente faz é sempre um atendimento é, bem humanizado, né? E a gente preza muito por isso. Então, a pessoa sente, sente diferença, assim. E aí é onde entra essa essas emoções, né? Hum. Essa esses sentimentos que a pessoa tem, né, de, de passar com a gente na clínica, de estar ali no ambiente, porque a gente sempre tenta, todos os profissionais que trabalham com a gente, eles têm que ter esse lado. Se não tiver, o próprio ambiente vai jogar ele fora. Jogar ele fora não, mas <risos> jogar ele para fora, vamos dizer assim, da clínica, né? É, porque não, não tem como, né, se a pessoa é só mecânica e quer só estralar e corrigir, ela não, não vai ficar com a gente, né? O toque de cura o próprio nome já diz, né, tem alguma coisa... É, maior por trás disso daí, não é só estralar, de coluna e colocar o osso no lugar. Uhum. Então, a questão da, de, de o paciente também se emocionar também não é, não é isolado, né? Não aconteceu só uma vez ou outra. Não, pelo contrário, cara, é muito comum. É, tanto pelo próprio ambiente, pelo, pelo campo energético que a gente cria ali, vamos dizer assim, né? Mas também quando a gente faz ajustes mecânicos na coluna, a gente está liberando informações do sistema nervoso, esse fluxo de energia que faz o corpo funcionar, né? E quando a gente fala energia, o fluxo de energia e tal, não é nada esotérico, tá? É, são impulsos nervosos, impulsos elétricos que são medidos até pela ciência, né? É, tem números que comprovam isso, né? E se a gente libera isso... Isso vai fazer o seu, sua unha do pé crescer, mas vai fazer também suas emoções, uhum. seus sentimentos aflorarem, né? E aí é onde a pessoa às vezes... Por exemplo, teve um caso de uma paciente que foi muito legal. Ela... Acho que eu nem cheguei a comentar com você aí, mas... É um caso que me veio agora. Ela era uma diarista, uma, né, uma pessoa que faz limpeza, faxina, assim, em casa, na casa dos, dos outros. E ela estava impossibilitada de trabalhar por conta de dores e tudo mais... E aí ela começou a, a fazer o tratamento, né, fez o tratamento tudo certinho e tal. Durante o tratamento a gente conversou muito sobre isso, sobre até religião, essas coisas também. Isso que é muito legal a gente ter vários assuntos ali para conversar também, né. E aí no final ela falou, ó, oh, doutor, eu não consigo dar continuidade à manutenção por enquanto, por motivos financeiros e tal. Mas eu queria que você soubesse que, desde quando eu entrei aqui, eu senti Deus na sua clínica. Ela falou isso pra mim, né? Aí, na hora, eu já comecei a chorar <risos> também, né? Não, não consegui. Se emociona. É. Ele tá até um pouco emocionado. <risos> dá pra perceber aqui, pelo olhar dele, que o olho dele tá enchendo um pouquinho de Pior, né? É verdade. Não tem como, porque... Você <risos> lembra, né? Da, da pessoa, do afeto que ela teve por você ali. É, é, bem, é bem legal. assim Isso é, é, é uma coisa... Além de ter a resposta que ela procurou, ela achou outras coisas ali comigo que eu nem imaginei que eu estava passando para ela, né? Só depois que ela, que ela me contou, né? Então, é bem legal essas, essas hum. mudanças aí. Doutor, é, agora há pouco o senhor falou sobre campo energético... Né? E agora você falou novamente da, da, De como ela se sentiu Ao entrar na clínica e perceber O ambiente que ela estava uhum. Vocês têm essa preocupação também com o ambiente Que ela vai ficar, não é só a quiroplexia A questão física de você mexer Sim. Na pessoa, tem a questão do ambiente também né Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso Porque a gente, inclusive, a gente tem bastante pergunta pra... <risos> só que a gente vai puxando Uma da uma outra porque... Vai indo para outros Imagino. assuntos, né? uhum. não tem problema cara. Então, então assim é, é, A preocupação de vocês e a questão do som, né? Que você senhor falou também, é. né? Como que vocês é, preparam isso para pro, os pacientes de vocês? Legal. É, pelo menos falando por mim, eu sempre tento, antes de atender, me conectar ali, né? Fazer, às vezes, alguma meditação. Às vezes, tá mais corrido um pouco, faço só algumas respirações ali antes de começar a atender e tal, para falar, ó, vou começar a atender agora, né? Então... Hum ter um momento de, de presença ali, né? isso com certeza já muda o, o ambiente. Né? E fora o ambiente visível mesmo, né? porque todas as clínicas mantêm um padrão de, de pintura, a gente tem algumas plantas na clínica, né? que elas ficam suspensas em, em alguns cantos, isso tudo foi planejado por, por arqu arquitetos mesmo e tal, então todas mantêm esse esse padrão, tirando um pouco o ar de, de clínica médica, né? Aquele negócio todo branco e tal, né? A nossa clínica é mais colorida um uhum. pouco, né? Não, não tem certo ou errado, mas é uma, um ar mais acolhedor. A gente tem filtro de barro, por exemplo, na clínica, né? Então é uma coisa mais tipo casa de vó, né? <risos> e, e aí esse ambiente já, já deixa a pessoa mais à vontade, né? A gente tem uma na nossa mesa, antes a gente tinha a mesa. No, entre o, o quiropraxista e o paciente, né? Agora não, a gente fica de lado com a pessoa igual a gente tá aqui, uhum. né? Que dá um ar muito mais de ó, oh, tô, tô aqui do seu lado, cara, né? Não, não tem nada que separa a gente, eu não sou melhor do que você, nem você do que eu, né? Então a gente vai resolver isso aí juntos, uhum. mais ou menos isso, né? E a questão da música também, né? A gente tem algumas, é, algumas playlists que a gente vai testando e vai funcionando, mas são músicas às vezes, uhum. músicas de, de ambiente, natureza, né? Uma música de, dessa paciente, por exemplo, que se emocionou quando começou a, a escutar a música, era música de água e tal. E ela falou que era música de água, não, uhum. som de água, Sim, né? Uhum. De rio, cachoeira e tal. É, mas tem algumas músicas também. A gente costuma usar bastante Enya Não sei se vocês conhecem. aí É uma é, cantora. É, né? que tem umas músicas que, bem profundas, assim, uhum. sabe? É, em inglês eu não entendo muito bem, mas, <risos> <risos> mas o, o próprio som já, já te induz ali algumas coisas bem, bem legais, né? Então tem todas essas, essas preocupações. é O cheirinho, né? A gente tem um cheirinho específico do, da Toque de Cura, que é feito com alguns óleos essenciais e tal. Então cada óleo tem uma função ali de acalmar, para ansiedade e tal. E aí a pessoa já associa também esse cheirinho com a toque de cura, né? Bem legal. Tá certo. <risos> Doutor, é, vamos falar sobre as pessoas que chegam com dores crônicas... Que já tem algum tempo uhum. e que quando elas chegam na, lá na, no instituto, na clínica, né? Elas já começam a se sentir a partir da primeira da sessão, da primeira sessão já passam a se sentir melhor. Uhum. Como que vocês fazem para que isso aconteça? Como que acontece isso na, em casos como esse, né? Em que as dores são crônicas e muitas vezes elas já persistem há algum tempo, né? Como que Como que é a se age nessas pessoas? Legal. É, na verdade até hoje eu estava almoçando lá com a minha esposa e falei para ela ajuda a lembrar de alguns casos aí para contar lá hoje né uhum. que acaba fugindo tem muitos mas a gente uhum. vai conversando e vai lembrando e aí ela falou ah fala do meu pai né o meu sogro hoje em dia é falecido né uhum. mas na época que ele passava comigo ele ele é Japo era japonês né a família é de japonês e tal então mais fechadão assim né e aí ele foi meio que na primeira vez ele não estava conseguindo descer do carro minha minha esposa que teve que levar ele na época e e aí ele foi meio que desacreditando, assim, da quiropraxia, né? E aí no primeiro dia, tava com muita dor, quase não deu para mexer nele, né? Tudo que a gente mexia aumentava a dor, ele sentia mais dor na hora e tal. Aí passei dei alguns conselhos para ele lá e falei, ó, oh, provavelmente vai melhorar um pouco com essas correções que a gente fez, mas você vai ter que voltar, né? E aí ele voltou na próxima já 70% melhor, 60% melhor. Isso ele tinha dor, ele, na época ele devia estar tá com 60 anos... E tinha dores desde os 20, 25 anos de idade e nunca... Tudo que ele fazia, nada dava certo, né? Então, assim, esse é um caso que é né, mais próximo de mim, assim. Mas tem muitas pessoas que procuram por esse... Com esses quadros também, muito crônicos, coisas de anos e anos. E, na verdade, não tem muito o, o diferente, não, sabe? É muita coisa diferente que a gente faça nessa primeira consulta. Na verdade, é a mesma coisa né, para todos os casos, a gente sempre vai ter o mesmo objetivo. Só que aquilo para que se costuma ter res, resultados muito rápidos, né? Principalmente nessa primeira sessão, onde a pessoa está num quadro muito inflamatório, muito sensível e tal. Qualquer coisa que a gente faça ali de positivo pro corpo, ela vai voltar um pouco uhum. melhor, né? E aí depois é com a continuidade mesmo, uhum. né, para poder ter uma uma resposta mais duradoura, realmente alguma mudança ali da da estrutura da coluna dela, né? Certo, tá beleza. Joia. Tá, joia. Doutor, vamos falar sobre alguns casos que são comuns de pessoas com dores muito intensas e que melhoram muito após uma sessão. Certo. É, mais ou menos assim como a questão das dores crônicas, né? Mas assim, a gente tá falando de dores mais intensas. É, dá um exemplo aí pra gente de alguém que passou por isso e que conseguiu melhorar depois da primeira sessão. Ah, hoje mesmo, cara. Teve uma paciente que, que procurou a primeira vez. Ela já tinha passado por quiropraxia uma vez há muito tempo atrás. E aí hoje ela voltou é, com uma dor muito intensa de tipo de torcicolo, né? Que uhum. trava o pescoço, trava o movimento dos braços e tal. E foi um episódio específico. Ela acordou hoje assim, conseguiu um encaixe lá na clínica e, e acabou passando, né? E assim, a gente corrigiu fez ali o que precisava ser feito na musculatura, colocou, colocamos as, as fitas ali, que são os kinésios e tal, e ela levantou da maca já se sentindo melhor, lógico, tinha inflamação ali ainda, ela ia, ainda ia sentir dor, né, mas estava num quadro bem intenso de, de travamento e tal, e a gente conseguiu manipular, conseguiu mexer ali sem ela sentir muita dor, né, e, e a hora que levanta da maca já é bem expressiva a mudança, né, tanto do da própria dor que ela está sentindo, porque ela relata, quanto da, da parte que a gente consegue sentir, né? Do movimento, da postura da pessoa, que a gente que é visível ali para a gente a, a mudança, uhum, né? Tá certo. <risos> Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso Toque de Cura, falando sobre casos de pacientes que passaram no Instituto Toque de Cura e que é, tiveram aí é, melhoras nas primeiras consultas. A gente já volta, não sai daí.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 Que ganha presentes aí da, da, dos, da, dos pacientes, pacientes também, né, doutor? Sim. É comum isso acontecer? É bem comum, cara. <risos> é, e tem alguns presentes que são mais, mais comuns, né, de chocolate, é, alguma coisa mais, digamos que mais simples. Assim. Tem uma paciente que todo final de ano ela leva panetone e aqueles panetone recheados uhum. e tal. O negócio deve ser caro. <risos> é, não, é porque, assim, é, não tinha como não falar, né, Sim, Doutor? A gente, uh -huh. a gente vai falando aqui no bastidor e aí ele acabou falando, quer dizer, então, que as pessoas levam um presentes, né, pra vocês, e é o é, é um sentimento de gratidão, né, Sim. que eles têm, né, os pacientes então... têm pelo trabalho que é feito, né, Sim, Doutor? Sim, cara, e aí é onde a gente vê que... Porque o resultado que ela que ela busca, né? Melhora da dor, essas coisas, é, é muito comum. A gente já tá acostumado a acontecer, uhum. né? Quando não acontece, é ruim, lógico, mas a maioria das vezes acontece. E agora, quando ela chega com, com um prêmio, assim, pra uhum. gente, né? Então, teve esse caso de uma paciente que, é, enquanto uhum. minha esposa tava grave, ela foi acompanhando, perguntando sempre, né? Ela perguntou o nome e tal, e meu filho chama Mateu, né? E aí no. Acho que no último dia da consulta dela também, calhou com o meu filho já ter nascido, ela já estava mais espaçada um pouco, né? E aí acho que ela fez as contas ali. E aí nesse último dia ela levou uh, um presente, ela fez um, um artesanato, uma placa, assim, né? Que hoje está na porta do quarto do, do meu filho. É, ela fez um ursinho, escreveu Mateu um numa paisagem, um negócio muito bonito, cara. E... <risos> Deve ter dado um trabalho, porque deve ter levado muito tempo para fazer aquilo, né? E, assim, é... Putz, cara, ela per perder, né? Em termos, mas ela tirar esse tempo para poder fazer toda essa esse artesanato e tal. Não foi uma coisa que ela foi lá, comprou e deu, né? É. Ela fez com, com, a, as com as próprias mãos, mãos né? Né? Gastou uhum. tempo, gastou energia. Então, imagina a, a, o carinho que tem naquilo ali, né? E aí, na, na outra casa, como era um, um apartamento que a gente tinha alugado e tal... Não, por enquanto eu não vou colocar Porque não tinha o quarto dele específico Agora a gente tá numa casa mais fixa E aí eu fui uma das primeiras coisas que eu coloquei Foi essa plaquinha dele lá eu Até preciso mandar uma foto pra ela Tá certo É, é, é o sentimento de gratidão das pessoas Pela quiropraxia e pelo trabalho Doutor Luiz Eduardo Anário uhum. Doutor, vamos seguir com o nosso script vamos, então? vamos, Porque nós temos o caso, doutor De uma mulher que tava fazendo tratamento para engravidar Ela ganhou muito peso uhum. E começou a ter dores nas costas e não conseguia engravidar e aí é, com a ajuda da quiropraxia ela conseguiu engravidar e seguiu no tratamento uhum. eu Queria que você falasse sobre esse caso né como que vocês como que a, a clínica agiu nesse caso né e como que a quiropraxia é, entrou Pode na vida dessa mulher ela, né? Né? e ajudou ela legal ela também é uma paciente que ah, faz um tempo que eu não que ela não passa que eu não vejo ela mas até esses dias atrás pedi para mandar uma mensagem para ela para ver como que ela tá foi exatamente isso. Ela começou a passar por dores, dores principalmente na lombar, né? Ela estava fazendo tratamento para engravidar, já tinha uns três anos, então vários tipos de tratamento. É, os, os últimos que ela tinha feito eram tratamentos com muito medicamento, muito hormônio e tal. E aí isso alterou né todo o corpo dela e ela começou a ganhar muito peso, né? E aí provavelmente ela já tinha algumas coisas machucadas na coluna e com um aumento de peso... Só agravou e fez vir os sintomas ali, né? E aí ela procurou a quiropraxia por conta disso, indicaram pra ela, falaram que seria bom e tal. E ela continuou com os tratamentos que ela estava que ela fazendo pra engravidar, tudo, né? É, e depois de alguns meses ali, se não me engano, uns dois, três meses de tratamento, ela voltou com a notícia que estava grávida, né? E... Não tem nada que comprove, né, que a foi a quiropraxia que fez uhum. isso por ela, né, até porque ela tava também fazendo o tratamento para ajudar na, na, na, na tentativa de engravidar e tal, mas assim, ela já tava fazendo esse tratamento há muito tempo, né, vários tipos de tratamento é, hormonais e tal e não nunca conseguia né então a única coisa de diferente que aconteceu na vida dela nesse nesse período de dois três meses foi a quiropraxia. então com certeza teve alguma contribuição ali para ela conseguir e por que que isso acontece né não é mágica nem nada hum. né não é nenhuma magia é... a gente está de novo né corrigindo a coluna mexendo com o sistema nervoso né, o sistema nervoso, como eu falei, é o que vai comandar lá só o seu, do pé crescer, né, mas também vai comanda, comandar a reprodução, vai comandar os órgãos né, que, que são responsáveis por isso. Né. Então, às vezes, tinha alguma falha de conexão, de, de comunicação ali que está saindo da coluna e levando as informações lá né, para os órgãos reprodutores, por exemplo que não estava deixando ela né, ter, ter a fecundação, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Ou então ela até podia acontecer a fecundação, mas não segurar esse, esse óvulo fecundado, né? Não, não sei o que estava que acontecendo, mas alguma falha tinha. E aí a gente começou a corrigir, melhorou as dores, melhorou os motivos que ela procurou a gente, mas também teve esse bônus aí, que para ela acho que foi o melhor do que a melhora das dores, né? foi esse, esse fato dela ter engravidado, porque ela queria muito. E aí depois ela continuou passando, aí teve um período que ela sumiu um pouco, porque provavelmente foi o período mais do, do finalzinho da gestação, Aí depois ela voltou com o bebezinho e continuou passando também. Ele, a gente tentou ver algumas vezes a coluna dele, mas ele era bem agitado. <risos> Aí quanto mais foi crescendo, mais agitado foi ficando. Aí a gente, ele não, não deixava muito bem. Mas ela sempre levou ele lá também. Então é... É muito alegria motivo de muita alegria também, né, tanto uhum. para a gente quanto para o paciente que tem esses resultados, né? Quem quer, A mulher que quer é, engravidar e não está uhum. conseguindo, é, mas ela tá tem, tem tentado, mas não, não consegue, ela pode também tentar aquilo para Pode, si, né? pode eu ser é uma, uma alternativa, opção. com uhum. certeza, né? Não é... é igual as dores mesmo, né? Então, por exemplo, ah, eu tenho uma dor no, lombar uhum. e você também, mas esse esse motivo da dor pode ser por coisas diferentes. Então, a quiropraxia para mim pode ajudar muito para você, às vezes ela não vai ter o resultado de melhora da dor, né? Então, a mesma coisa para as mulheres que estão tentando engravidar, por exemplo, né? Se for por uma falha da coluna, né? Por uma por um mau funcionamento da coluna que está impedindo, que está atrapalhando essa essa gravidez, muito provavelmente ela vai ter algum alguma mudança, né? Alguma resposta nisso daí, né? Agora, se for por outros motivos, né? Por não conseguir engravidar mesmo e tal... Aí já são coisas que que a quiropraxia não não ajudaria, e não não entra para poder tratar ah. ou ajudar. né? Entendi. Beleza, doutor. É. Ó, a gente vai pra mais um intervalo. Já já a gente volta é, contando alguns casos que o doutor Luiz Eduardo Análio pegou lá na, na clínica, né, da Toque de Cura e que ele tá trazendo pra gente pra esclarecer como que foi, né, e toda essa situação, como que a quiropraxia ajudou essas pessoas. Já já a gente volta aqui no nosso podcast Toque de Cura. Segura aí.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 É. é isso aí. Vamos falar agora, doutor, sobre mais um caso que o senhor recebeu lá no Instituto, né? É de uma mulher que passa uma vez por mês com o senhor. Ela chegou de cadeira de rodas e tem tido evolução com a quiropraxia. Como que a quiropraxia pode ajudar uma pessoa que está na cadeira de rodas, doutor? É, legal. É, isso é, é importante a gente falar que ela estava na cadeira de rodas mas não por por ser paraplégica, por exemplo, ou tetraplégica, né, que ela uma pessoa, por exemplo, que tem uma lesão muito grande na medula e aí dali para baixo como se não funcionasse mais, mais ou menos isso, né? Ela tá ela chegou de cadeira de rodas com, com os dois filhos, né, ajudando. Na época a clínica era em um outro local que tinha escada para subir e tal, então foi bem difícil dela acessar lá. E depois ela deu continuidade na, na nova clínica, né? E ela chegou nesse dia, é, deu para ver que ela tava abalada, assim, emocionalmente, principalmente, né? Porque ela, pelo visto, ela te, tinha uma vida muito agitada, bem é, corrida e tal. E aí, do nada, ela foi sentindo dor, foi sentindo dor, foi travando o movimento das pernas e... Cadeira de rodas, né? Ela foi de primeiro para o andador, foi limitando muitos movimentos e depois não, não conseguiu, não tinha força para movimentar as pernas. Ela do fala... nada? Do nada. É assim, ela fala que é do nada, uhum. né? É, ela não conseguiu associar com, com alguma coisa específica. E aí, nesse dia, a gente nem mexeu, né? Não tinha como colocar a mão nela, porque além de estar com muita dor, ela poderia ter alguma lesão de sistema nervoso ali central muito grande, né? E qualquer coisa que eu fizesse poderia piorar, por exemplo. Então, eu aconselhei ela a fazer um exame, né? É, ela era uma pessoa que não, não tinha muitas condições financeiras, então ela acabou até demorando para fazer esse exame, para conseguir pelo SUS e tal. E ela fez uma, uma ressonância da lombar. E aí demorou um tempo para ela voltar, eu achei que ela nem ia voltar mais, né? Aí ela voltou elas se não me engano, quando ela voltou, ela já não estava mais na cadeira de rodas, porque ela tinha feito algumas coisas nesse intervalo, assim, que tinha ajudado um pouco, mas mais medicamentos mesmo, né? Ela não tinha feito nenhum tratamento. E, e aí ela voltou, eu avaliei o exame e tal, vi que, que dava para a quiropraxia ajudar em alguma coisa, não tinha lesões tão severas, assim, na coluna que justificassem ela ter esse esse episódio de ir para cadeira de rodas, né? Então, provavelmente, o que, que aconteceu? O corpo dela estava muito sobrecarregado por N coisas, né? Que depois a gente foi descobrindo. Uma delas é o fator emocional mesmo, né? Tanto é que nessa segunda consulta que ela voltou, a, a, apesar dela estar melhor, ela estava muito mais abalada do que na primeira, né? Acho que pela sensação de, de ter ido para uma cadeira de rodas e depois voltada, ela viu ali que ponto poderia chegar esses problemas que ela uhum. tem, né? E, e aí a gente deu, começou o tratamento nesse dia e deu continuidade depois, né? Então, tinha realmente algumas lesões na lombar que poderiam justificar ali as dores e tal. Mas, como a gente falou, o corpo dela provavelmente estava num estado muito grande ali de, de inflamação, de abala emocional, de muitas coisas erradas, né? E aí ele pifou, falou, ó, não vou funcionar mais porque se eu funcionar vai piorar, hum. né? Mais ou menos isso. Então, colocou ela sentada ali para poder... Melhorar, provavelmente isso fez recuperar um pouco melhor. E aí depois com as correções, hoje ela passa uma vez por mês, né? Mas no começo a gente fazia duas vezes por semana, né? E aí ela foi melhorando muito, hoje em dia ela sente ainda um pouco de dor na lombar, um pouco de dor na perna, mas anda normal, é, faz as coisas normal, voltou a trabalhar, né? voltou a cuidar da mãe, cuidar do neto lá, as coisas que ela, que ela fazia antes. Então a quiropraxia pode ajudar sim, uma é. pessoa que está nesse estado, né? É. E como, é. como que a. Perdão, doutor, pode. Ah. Não, já, já tinha. Te... <risos> é, doutor, é, o, a, o tamanho da. A importância de, de ela, mesmo lá após sair da, da cadeira de rodas, continuar fazendo né, a quiroplexia. Sim, sim. É porque a lesão ainda tá ali, né? Provavelmente uhum. se a gente fizer uma ressonância da coluna dela não vai ter mudado muita coisa do que ela, de quando ela começou para o agora. Né? O que acontece é que está mais estável, o corpo não está naquele estado tão crítico que estava antes. Né? Tanto é que teve um episódio onde ela passou um tempo sem ir, e provavelmente nesse tempo aconteceu mais coisas ali para dar uma balada, né? que ela voltou... Não, nem perto do que ela estava antes, mas ela voltou já desesperada, né, porque começou a sentir mais dores na perna e tal, então ela acho que já relembrou aquela situação toda, né, e com toda a razão ela estava bem, bem abalada nesse dia. E aí, a gente voltou a uma vez por mês, no mínimo, né? Aí, nesse dia, a gente até voltou a intensificar um pouquinho mais e depois ela voltou a fazer uma vez por mês. Então, a continuidade é tanto para não voltar, quanto para continuar evoluindo, né? Para não voltar o problema. Certo. É. É. Doutor, olha, é, muito obrigado, viu, Imagina, pela entrevista. Cara. Excelente, mais uma vez, <risos> doutor Luiz Eduardo Análio. Deixa os seus contatos, então, os contatos da clínica é, Toque de Cura. Fala aí para as pessoas que estão assistindo para o senhor... O senhor, como elas fazem para encontrar a Toque de Cura? Legal. A gente tem no Instagram, né? Toque de Cura Suzano. É, lá já tem o link que direciona direto para o WhatsApp. Tem mais informações lá. Tem bastante conteúdo também, né? É, tem o Instagram oficial também, que vai ter mais conteúdo ainda, né? Que é o Toque de Cura Quiropraxia. Underline Quiropraxia. É, também lá no, nesse Toque de Cura Quiropraxia, caso alguém não seja aqui de Suzano ou de Mogi, né? É, tem o link de todas as outras unidades, às vezes as pessoas estão em outros, outros lugares aí de São Paulo e tal, então tem clínicas espalhadas aí pelo, pelo estado de São Paulo. E a gente está aqui na Rua Baruel, pertinho aqui do Diário, né, é, perto da Prefeitura, aqui em Suzano, Rua Baruel, número 544, na sala 15, né, então só entrar em contato com a gente por WhatsApp, por Instagram, a gente está... Sempre pronto aí para esclarecer dúvida fazer agendamentos e tudo mais. Tá bom, doutor. Beleza? Muito obrigado Eu mais uma agradeço, vez. Eu que agradeço, cara. Valeu, obrigado. Muito viu? obrigado e parabéns pela entrevista Valeu, mais uma vez. Obrigado. Bom, então estamos encerrando o nosso podcast Toque de Cura. Na semana que vem estamos de volta com mais uma edição aqui no Diário de Suzano. Valeu, um abraço.